Você já ouviu falar na maçonaria? Conhece as suas ideias e sabe o que os seus integrantes fazem? Então fica ligado que hoje eu apresento para vocês cinco curiosidades sobre a maçonaria. Então, solta a vinheta. Fala esses mais curiosos empolgados para o vídeo. Aqui quem está falando é o Davi Fortunato, sou o dono desse canalzinho aqui E para saber mais sobre mim, as minhas redes sociais estarão aparecendo aqui na tela Nesse exato momento e também estarão aí embaixo na descrição E você que está assistindo esse vídeo aí, já se inscreva no canal, cara Aproveita e ativa o sininho, para sempre quando tiver vídeos novos você receberá uma notificação E também deixe o seu like aí, cara, porque ajuda bastante Mas, bora para o vídeo a maçonaria A maçonaria é uma sociedade secreta que surgiu na Idade Média, dentro da realidade atual. Entretanto, a maçonaria só pode ser considerada como uma sociedade discreta, de caráter universal, cujos membros cultivam o aclassismo, a humanidade, a democracia e o aperfeiçoamento intelectual. Sendo assim, a maçonaria ela é uma sociedade iniciática, filosófica, progressista e filantrópica. A maçonaria admite qualquer homem livre e que tenha bons costumes. Existem no mundo aproximadamente 3,6 milhões de mações. Mas sem enrolação, vamos começar pela quinta curiosidade. A quinta curiosidade é, o símbolo maçônico está presente no dólar. Bom, a influência da maçonaria na política é imensurável. Isso pode ser visto na nota de um dólar, na qual possui uma pirâmide com um olho que tudo vê. Bem, quando um político é iniciado, os costumes da maçonaria lhe são repassados. Por isso, há o boato de que a maçonaria barra iluminatis querem dominar o mundo. A quarta curiosidade é, os maçons não aceitam ateus. Existe uma regra na maçonaria que fala que os seus membros têm que acreditar em um ser supremo, seja ele qual for. Então se você é ateu, você não poderá entrar na maçonaria. A terceira curiosidade é, o bode é um animal respeitado. Muitos dizem que a maçonaria tem um estranho costume de sacrificar e adorar o bode. Só que na realidade eles adoram o bode por conta que na Idade Média eles eram perseguidos pela Igreja Católica e para marcar suas reuniões eles utilizavam o bode. A segunda curiosidade é Saudação Secreta Dentre os segredos da Fraternidade estão os seus cumprimentos. A Fraternidade Maçônica possui uma série de cumprimentos universalmente conhecidos entre eles e esses cumprimentos eles vão variar de acordo com o grau de cada membro os maçons também têm uma forma específica de assinar o próprio nome normalmente eles colocam três pontos em forma de pirâmide no final da assinatura ou embaixo e em primeiro lugar nós temos a curiosidade o iniciado é ameaçado de morte. Segundo a tradição maçônica, os segredos revelados dentro da fraternidade devem ser mantidos com a vida do iniciado. Aquele que ousar contar algum segredo da fraternidade é passível de duras punições. Assim que o membro inicia, ele é obrigado a fazer um juramento de que está ciente que a sua língua será cortada e os seus olhos serão arrancados caso ele conte os segredos da maçonaria. De There we have access to people who we couldn't come across in our daily lives. Noblemen, politicians, judges. Masonry is the gateway to a world of friendships and vital contacts for businessmen. In masonry, all the brothers Eis aí as três grandes luzes, a Bíblia, o Esquadro e o Compasso. Representam a nossa crença no grande arquiteto do universo. Juram solenemente sobre o Livro Branco, proteger a Irmandade e preservar seus segredos. Mas enfim, galera, essas foram as curiosidades sobre a maçonaria. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo. Comente aí também temas para próximos vídeos. E se você gostou desse videozinho aqui, deixe seu like. Também se inscreva no canal. Me siga em minhas redes sociais que estão embaixo na descrição. Também ative o sininho. Dê uma passadinha nos canais parceiros que estão embaixo na descrição. E valeu!